Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao canal da Genial. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é 1 de novembro, o primeiro dia útil do mês, e dia da live mais aguardada aqui do canal, a live das melhores ações para investir no mês, no caso, em novembro. Vilegas, como é que você está? Boa tarde, Vilegas. Felipe Vilegas é estrategista de ações da Genial, como é que está por aí? Tudo certo, Juliana. Boa tarde. Boa tarde, Tiagueira, que fez a mágica acontecer aqui para essa live funcionar. Obrigado, Tiago. E também a todos que tiveram é, paciência para estar com a gente nesta tarde. Tudo certo, Juliana. O mês, mês de, de outubro foi um mês bastante trágico, mas é aquilo, né? A gente tem que entender que é, faz parte do é mercado. É, enfim, daqui a pouquinho eu trago aí as novidades aí em relação à carteira recomendada. Perfeito. Bom pessoal, nossa dinâmica vai funcionar da seguinte forma, o Legas vai fazer uma pequena exposição sobre o cenário do mês de outubro e novembro aí e aí ele vai falar depois sobre a estratégia dele para a carteira de novembro. Enquanto isso, vocês podem mandar as dúvidas de vocês, as perguntas, que ao final a gente vai fazer aí essas perguntinhas para o Vilega, ele vai responder para a gente aí tudo que for relacionado à carteira recomendada de novembro. Vilegas, a dificuldade para novembro foi tão grande quanto essa transmissão de acontecer? Olha, vou dizer que foi até um pouquinho mais complicado, viu? Mas tá bem parelho, viu? O desafio de vocês aí para fazer acontecer. Então de parabéns aí você, Tiagueira e todo o time, porque <risos> acontece, né? E é isso, né? Se Tem que se virar nos 30 em qualquer situação, seja na vida real para fazer uma live acontecer ou seja para uma carteira acontecer. Tiagueira, você consegue compartilhar minha tela por gentileza. Vamos lá então pessoal, para quem ainda não recebeu a nossa carteira, espero que todos tenham recebido, mas caso vocês não tenham encontrado ou recebido, enfim, é só entrar aqui no site da Genial Investimentos, vir aqui na aba Conteúdo, vir aqui no Genial Analisa, nosso portal aqui de conteúdo da equipe de pesquisa da Genial Investimentos. Só descer aqui a tela, está aqui, ó, Carteira Recomendada de Ações de Novembro, tem também a carteira de fundos imobiliários, mas aí, acho que se não me engano, na próxima quarta-feira ela participa com vocês para mostrar as alterações aí, recomendações que ela fez para a carteira de fundos imobiliários. Bom, Juliana, o que, que nós tivemos? Tá? Eu acho que o mês de outubro ele acabou sendo um mês em que o mercado ele ficou bastante irracional. E quando a gente tem essa característica, que a gente chama de irracionalidade do mercado, não quer dizer que, o, que os investidores eles estão tomando decisões, digamos, não inteligentes. Né? A irracionalidade, pessoal, ela se dá muito mais pelo fato de que o mercado ele estava, está bastante cético em relação ao futuro né, da economia brasileira é, e, por conta disso, ele acaba não olhando preço, ele não olha fundamento, ele não olha a perspectiva, tá? ele simplesmente decide que não quer participar do mercado, dada essa, essa situação, que foi amadurecida aí durante o mês de outubro, para voltar a investir em ações, olhando, assim, olhando especificamente falando de Brasil, quando ele sentir que as coisas, de certa maneira, foram encaminhadas, elas foram direcionadas. Uma frase aqui que eu não canso de repetir, me desculpem para quem já ouviu ela muitas vezes, mas é porque ela, ela, ela traduz muito o que é o mercado de ações. né? O investidor, pessoal, ele não, ele não tem problema, ele não tem medo de notícias, cenários negativos. O que ele não pode se sentir é no escuro, né? é sem saber o que vai acontecer. E eu acho que o mês de outubro, em especial, olhando para o mercado brasileiro, o mercado ele se sentiu muito no escuro por conta das questões de Brasília, né? envolvendo a questão da PEC dos precatórios, envolvendo a questão do auxílio emergencial. É um tema que está em discussão desde agosto, ou seja, dois, dois três, três meses aí de discussões e ainda nenhuma solução. E a solução hoje de maior precificação do mercado é que a gente vai ter um estouro do teto dos gastos o teto dos gastos que serviu como âncora para o mercado brasileiro, né, como um balizamento para preços de ações, para taxa de juros né, mais baixas. E quando o investidor ele se viu encurralado, né, não sabendo se o teto vai ser estourado ou não, num primeiro momento, e num segundo momento, é, qual seria o tamanho né, desse estouro, a primeira coisa que ele fez foi sair do mercado de ações a qualquer preço, e acho que essa foi a grande característica que a gente observou no mês de outubro. A irracionalidade, foi até o título aqui que eu coloquei, né? A irracionalidade a gente vê por aqui. Mas, enfim, para falar de cenário no geral, tá, Ju? O que, que a gente viu? Nos Estados Unidos, é, até coloquei assim, ó, precificado à perfeição, porque é, é basicamente o que a gente vem comentando aqui, que o, os Estados as bolsas americanas, elas estão... Muito próximas das suas máximas, muito próximas, não estão em níveis máximos, all time high, né? Que a gente costuma falar, e ao mesmo tempo que a gente já começa a ver vários indicadores macroeconômicos mostrando uma certa deterioração dos fundamentos. O principal deles, que eu comentei aqui mais para frente, é a questão da inflação, em que nós hoje, a gente, nós hoje convivemos né, com problemas nas cadeias produtivas. Isso foi um tema mais comentado aí nas conferências de empresas é, na divulgação dos resultados lá nos Estados Unidos. E não tem jeito, pessoal. Se a gente convive num ambiente inflacionário, seja por falta de produto, seja por é, frete, né, logística cara, seja por aumentos de salários, né, que eu acho que isso é um, um tema bastante é, recorrente aí nas últimas semanas. É, de certa maneira, pessoal, isso vai, é, isso vai dificultar o repasse destes custos é, no seu produto final. Então, há uma expectativa clara, pessoal, de que nós teremos margens de lucratividade pressionadas na maioria dos setores. Se você tem margens pressionadas, as expectativas de lucro no futuro, elas se tornam menores. E outro ponto, pessoal, que a gente tem que chamar a atenção é a questão de inflação. Inflação, pessoal, é um cenário que mostra um desequilíbrio entre oferta e e demanda. E podemos dizer que a inflação é, o é um dos grandes inimigos dos principais bancos centrais, porque se você vive num, num ambiente inflacionário, isso é negativo, porque a população perde poder de compra e é algo muito, digamos, impopular. Nenhum governo gosta de inflação muito alta, tá? porque isso realmente é um problema, em especial para países emergentes, como é o caso do Brasil, em que a gente tem um histórico aí de inflação muito alta e só quem viveu, né, quem viveu na, na, na digamos, na classe mais ativa, né, nos anos 90 sabe o que é você receber o salário e ir correndo para o supermercado para fazer as compras porque se você esperasse ali uma semana, duas semanas aquele seu salário não ia valer mais nada, né? Claro que hoje a situação é muito diferente, mas mesmo assim esse fantasma da inflação ele persegue os brasileiros e está perseguindo aí o é, um mundo como um todo. Então, diante desse cenário, pessoal, eu consigo enxergar que lá nos Estados Unidos, é, mais cedo ou mais tarde, né, esses problemas eles vão ficar, se tornar cada vez mais evidentes e vão, vai começar a se materializar em subidas de taxas de juros no mundo desenvolvido. Tá? Esse movimento já começou na semana passada com o Canadá, com a Austrália, e a nossa expectativa é que logo agora na primeira semana a gente tenha algum discurso, alguma sinalização mais clara pelo Banco Central americano, que na minha humilde opinião, não está precificado nos mercados. Tá? A gente teve até algumas casas de investimento é, já projetando né, duas elevações das taxas de juros lá nos Estados Unidos, e aquilo pessoal, juros sobem a é, uma reprecificação dos ativos. É, principalmente o que a gente chama de é, long duration, ou seja, em que os fluxos de caixa eles estão concentrados lá no futuro, lá na frente, que obviamente gera um impacto maior nas empresas de tecnologia. Então, pessoal, por mais que a gente acredite que a economia americana está forte, bastante consolidada, no mercado de trabalho, né, nas alturas, é, todo cuidado é pouco, tá? por conta desse ambiente inflacionário e por conta dessa expectativa em relação a elevação da taxa de juros no mundo desenvolvido. Então, é super importante a gente entender como isso vai acontecer. Então, jogam contra esses dois fatores e jogam a favor a questão da sazonalidade, pessoal, que é algo que é, eu venho compartilhando com vocês. O último trimestre do ano, em especial, mês de novembro, é um mês que costuma ser muito positivo para ações é, de maneira geral. Tá? Então, isso tem jogado a favor é, e eu acredito que é, isso poderia mudar através de dados macro ou através de uma sinalização mais clara em relação ao Banco Central americano. Então, até terminei aqui, Ó, atenção em relação a isso. Sobre China, pessoal, eu acho que China continua ainda com uma grande incógnita em relação à, à economia por lá, por todo o processo que ela vem fazendo de transformação da sua matriz econômica é, e também é, em relação ao, aos, aos eventos recentes de política de Covid-19 COVID zero por lá. Então, é um, é, um, é um mercado que ainda gera bastante dúvida por parte do investidor sobre a mudança da matriz energética, sobre essa mudança da matriz econômica e que isso já começa aí a ter os seus impactos, com redução das atividades industriais é, e também aí com, com alguma falta de visibilidade em relação ao crescimento econômico na China. Então, é algo que a gente mantém no radar, pessoal, mas como é, já é um tema em que já, já existe uma certa maturação eu acho que é importante que a gente fique de olho, né? porque quem sabe a gente já não esteja próximo de um ponto de inflexão. Afinal, a gente já começa a ver o Banco Central chinês um pouco mais atuante nos mercados, ainda de uma maneira bastante tímida, mas eu acho que a gente poderia estar próximo de um ponto de virada. Então, situação ainda delicada, complicada por lá, mas acredito eu que com uma simetria que já começa a ficar bastante positiva para o mercado chinês. Em relação às commodities, pessoal, é principalmente, especialmente, é, o petróleo, a gente ainda acredita que existe espaço para uma valorização destes ativos. Tá? É, e, a, e, a, e a justificativa é simples. A falta de investimentos que, é, que aconteceu né, nos últimos anos por conta dessa mudança da matriz energética faz com que hoje os estoques estejam nas suas mínimas. Né? Os estoques estão baixos. E preços de commodity, pessoal, não tem jeito é oferta e demanda. É, em relação às commodities metálicas, é importante dizer, né, como cobre, minério de ferro, níquel, não tem jeito, né. os estoques estão baixos, mas há uma perspectiva de redução de demanda por conta da China. É, enquanto, enquanto petróleo, pessoal, a gente sabe que é a commodity que vai que é proporcionar né, esse processo de reabertura das economias depois do impacto da Covid-19, e especialmente está sendo demandado por conta da, da, da questão da matriz energética, né? da mudança da matriz energética. Nós estamos entrando aí num, num período de inverno no hemisfério norte, em que nós temos uma expectativa de que vai ser um inverno rigoroso. Então, por conta disso, é, a gente acredita que é, as commodities ligadas à energia ainda devam é, performar bem nos próximos meses. Tá? Em contrapartida, minério de ferro outras commodities metálicas devem sofrer por conta aí da situação de China. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer, pessoal? Empresas exportadoras de petróleo seguem com um cenário construtivo. Mineradoras siderúrgicas, ponto ainda de interrogação em relação a essas empresas. É, aqui, pessoal, o comento de inflação, que foi um, um pouco que eu trouxe aí para vocês. Né? Até perguntei quem tem medo da inflação, porque é um, é um tema hoje que está sendo ignorado quando a gente olha para o mercado americano mas mais cedo ou mais tarde, pessoal, acho que é, esse, esse fantasminha aí vai ficar mais evidente e eu acho que isso vai acontecer quando a gente tiver uma sinalização mais clara sobre políticas monetárias no mundo desenvolvido. Tá? É, eu acho que está bastante claro para o mercado que a inflação ela não é transitória e quanto mais ela perdurar, pessoal mais tende a impactar os mercados, então vamos ficar de olho, acho que esse aqui é o principal fator de risco que pode trazer um ponto de virada para o mercado. E Brasil, tá? para a gente encerrar aqui a, essa visão de, de cenário macro, pessoal, é o que eu falo, né? precificado à imperfeição. Então, é, o que eu trouxe aqui, pessoal, foi a forte deterioração que aconteceu nos ativos de risco aqui no Brasil, por conta do descompromisso fiscal, em que o Brasil voltou para modelos antigos, né? em que é, se gastava muito em termos de recursos públicos, e a consequência disso, pessoal, a consequência desse que nós chamamos de política fiscal mais frouxa com gastos públicos, ela se traduz em um câmbio depreciado e uma exigência aí de uma taxa de juros maior. É, esse cenário se deteriorou tanto que levou aí a Bolsa Brasileira, no mês de outubro, ela que teve uma queda de um pouco mais de 6,5%, a entrar no que nós chamamos de bear market, ou seja, mercado urso, que é quando a gente tem uma acumulação desde o topo anterior, de mais de 20% de queda. Então, quando isso acontece, a gente diz que o mercado entrou no mercado, no mercado bear, né? bear market, mercado urso, é, por conta dessa questão fiscal. Outro problema, pessoal, que é, marcou bastante o mês de outubro, foi a atuação do COPOM, Comitê de Política Monetária, que elevou o ritmo de subida da taxa de juros, ele que nas reuniões anteriores estava subindo juros em, em, no passo de 1%, ele acelerou o passo para 1,5%, mas mesmo assim, pessoal, a deterioração fiscal, sob a ótica de percepção do investidor, foi tão grande que o mercado estava cobrando muito mais. Tá? Então, por conta disso, isso acabou se traduzindo numa né, numa forte deterioração do mercado de juros, que mais uma vez resvalou no mercado de ações. O uh, que mais? Então tá aqui, pessoal, em termos de estratégia, tá? Como a gente está se posicionando aí para o mês é, de novembro. Acho que é importante a gente monitorar os casos de Covid-19. É, eu acho que aqui no Brasil a gente está numa situação completamente diferente, mas a gente tem observado que os números é, na China e na Europa eles estão se sobressaindo um pouco mais do que eu esperava, tá? Então é algo que por enquanto não faz preço e esse aumento de números, eles se traduzirem em apenas novas infecções, mas não se traduzirem em número de fatalidades ou hospitalidades. Então é algo que a gente tem que manter em alerta, mas por enquanto não faz preço. Inflação, pessoal, eu acho que é o principal monstrinho que a gente vai ter que encarar daqui para frente, e sobre como ela vai impactar nas decisões de políticas monetárias de países desenvolvidos. Lembrando, pessoal, é, juros subindo no mundo desenvolvido, isso é ruim para países emergentes. Em relação à Europa, a gente tem que ficar atento, economia chinesa desacelerando de certa maneira, isso, isso traz impacto para o mercado europeu. Que ele seja o, o Banco Central Europeu é o que mais está estimulando a economia, a gente tem que acompanhar. Nos Estados Unidos, a gente tem a sazonalidade, é, tanto do, das ações quanto das commodities, como um fator positivo para o mercado, mas é aquilo, pessoal, decisão super importante que a gente vai ter na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro é, do FET. Em relação ao petróleo, exploradoras de petróleo, a gente segue ainda com um cenário bastante positivo e construtivo. Uh, em relação à indústria e varejo, é, a gente está de olho no setor, nessas empresas, porque são empresas que são impactadas por todas essas, essas questões que nós comentamos aqui, problemas nas cadeias produtivas, problemas de possibilidade de falta de produtos, inflação, juros mais altos, tá? jogam contra esse setor. Ao mesmo tempo, pessoal, que nós entendemos que os preços dos ativos aqui no Brasil, eles estão muito descontados. Tá? Então, é importante dizer que não é a nossa principal aposta, mas quando a gente olha para a qualidade de algumas empresas e olha o preço, existem muitas boas oportunidades. A gente entende que o cenário é totalmente desfavorável, mas os preços a gente identifica aí com patamares aí bastante atrativos. E a temporada de balanços, pessoal, que eu acho que ela pode nos dar aí muitas pistas sobre o que, é que a gente pode encarar e, e ver sobre qualidade de entrega de resultados das empresas. Por enquanto, o mercado parece que tem ignorado esse fator, mas eu acho que enquanto o mercado ignora, é hora da gente fazer a nossa lição de casa. A temporada de balanços, ela se estende até a primeira quinzena do mês de novembro. Não necessariamente a gente vai conseguir captar né, nas nossas carteiras todas as expectativas, mas muito provavelmente para o mês de dezembro a gente consiga aí tentar pegar com o máximo possível de informações para melhorar cada vez mais as nossas escolhas. Então, de maneira geral, pessoal, as nossas carteiras no mês de outubro, elas tiveram desempenhos que ficaram aquém da, dos benchmarks né, que são os, os indicadores é, que a gente toma aí como parâmetro para saber se as nossas recomendações foram boas ou não. Por conta disso pessoal, como a gente teve um desempenho ruim e eu justifico esse desempenho ruim por um momento de irracionalidade do mercado ele não olhou preço, ele não olhou fundamento, nós fizemos poucas alterações nas nossas carteiras tá? é, a carteira de Ibovespa 10+, mais, a carteira de dividendos a carteira ISD, a carteira de BDRs, elas permaneceram as mesmas. Tá? É, as, as carteiras que nós tivemos alteração foi a carteira Ibovespa 10.5+, com a entrada de Banco Inter e Redidor, no lugar de Alpargatas e Mosaico. Uh, a gente fez alteração na carteira de Microcaps, com a entrada de Positivo e Indústrias Home, no lugar de Graziotin e Lavi, construtora a gente fez alteração na carteira de small caps com a entrada de AERES, Eneva, PagMenos e Soma, no lugar de Blau, é a indústria farmacêutica, BR Malls, Cruzeiro do Sul e Pets, e acho que é isso, tá? E na carteira de ETFs, que a gente incluiu a BRAX11, que é a ETF que replica o BRX100, e é isso, tá, pessoal? Acho que esse é, é o resumão que nós tivemos aí para as nossas recomendações no mês de novembro, Juliana, volto para você aí para a gente responder alguma dúvida que o pessoal tem. Perfeito, Vilegas. O pessoal está devagar ainda aqui nas perguntinhas. Vamos ver agora que você soltou o que, que tem e o que, que não tem na carteira, se dá uma aquecida, mas temos aqui algumas perguntas já. É, o arroba da pessoa é esse é grande, então não sei o nome exatamente. <risos> Oi, Vilegas, boa tarde. A junção do Banco Pan e da Mosaico... Pode levar uma recomendação de compra de mosaico 3? Acredita na tese? Estou com preço médio de 16 reais. Olha, eu acho que a Mosaico meio que ela perdeu os seus fundamentos, tá? Como existe agora uma, uma oferta que foi feita pelo Banco Pan-Americano em relação a Mosaico, e que essa oferta, o preço que ela, o preço final dela, vai estar atrelado ao desempenho de Banco Pan. É, você vai ter que olhar para os resultados e para a evolução dos preços de Banco Pan. É isso que vai determinar a, os preços aí da Mosaico. Depois da junção eu acho que é uma empresa que deve gerar muitas sinergias. Tá? Banco Pan tem crescido bastante, é, tem sofrido por conta né, desse momento macro que pressionou em muito as empresas de menor capitalização, mas eu acredito bastante na tese sim, tá? eu acho que... São duas empresas em que o um momento macroeconômico é muito desfavorável, mas as sinergias futuras dessas duas companhias juntas podem trazer sim bons resultados. Então, se você fez a compra com uma visão de longo prazo, ok, eu acho que é bastante válido. Mas a curto e médio prazo eu não vejo é, muitas justificativas a princípio para que ela faça parte de uma estratégia, de uma carteira com estratégica, com uma estratégia de alocação mais tática, tá? Visão de longo prazo ok, alocação tática, ficaria um pouco mais atento, tá? tem que ter paciência. Certo, temos uma pergunta aqui agora de Lavínio Mascaro. Felipe, Rede Dora, apesar de ser um ativo premium, ela acaba não sendo esticada? Ou as aquisições já transformaram ela em uma empresa mais barata? Por que um case de growth em meio a Reflection Trade? Bom, eu acho que toda carteira de investimentos a gente sempre tem que buscar... É, colocar empresas, obviamente a gente tem um certo direcionamento, a estratégia que ele colocou não está errada, o momento ele vai realmente proporcionar isso, é, mas a gente não pode fazer apostas únicas, tá? eu acho que esse é o propósito de toda a carteira de investimentos, de você conseguir diversificar a sua estratégia de investimentos é, para poder tentar buscar ali sinergias. A, a D'ora, o fato dela estar nas carteiras, foi o que ele falou, é a parte premium da carteira. E se a gente parar para pensar, no mês de, de outubro, o mercado teve uma forte demanda por esse tipo de ação, como por exemplo Ambev, é, BB Seguridade, enfim. São empresas de grande capitalização, grande liquidez, e que vão dar essa característica premium para a nossa carteira. Mas se, se a gente parar para pensar, as nossas principais apostas, Thiago, você consegue voltar aqui para... A minha tela, por gentileza, as principais apostas, elas estão aqui ó no setor financeiro, tá Banco Inter e Santander. Essas são as nossas principais recomendações. É 40% da nossa carteira. Inclusive, Banco Inter hoje está é, subindo bastante. tá ó, Neste momento, 18% de alta. Muito influenciado pelo, pelo IPO do Nubank. Então, a nossa principal concentração está aqui e a rede dólar vai funcionar como essa parte premium da carteira fazendo esse paraquedas se a gente tiver um pouco mais de estresse no mercado. Como eu julgo que a gente se tornou muito irracional e a gente teve uma forte queda aí de todas as ações, afinal, o Redditor está na, nas mínimas né, do papel, é, eu acho que mesmo com um valuation, né, entre aspas, esticado, uma tese de crescimento, eu vejo que existe espaço para uma recuperação e eu estou bastante confiante aí no resultado que a Redditor vai divulgar agora no terceiro trimestre de 2021. Certo. Temos uma pergunta aqui, Vilegas, do Paulo P. Ele pergunta por que Positivo está na carteira de microcaps. Segundo ele, ela negocia mais de 20 milhões ao dia. Ah, Paulo, é, no caso, a gente não... não a carteira de microcaps... É, Tiago, você pode de, trazer de volta aqui, por gentileza? Ó, o pessoal está aqui, ó. A resposta está aqui, na própria carteira. A carteira de microcaps... Ela tem por, por objetivo né, ter uma performance do índice small no longo prazo, né? Super, que é o nosso benchmark. Por critério de escolha, apenas ações de empresas cujo valor de mercado é até 2 bilhões de reais e com volume financeiro médio nos últimos três meses superiores a 500 mil fazem parte do nosso universo de escolha. Então, Paulo, não, a, a questão de, de, de dela negociar 20 milhões por dia não interessa, tá? É, se ela tem menos de 2 bilhões de valor de mercado, ela faz parte aí do universo de microcaps, independente se ela negocia 20, 30, 40, 50 milhões por dia, tá bom? O que a gente leva em consideração é valor de mercado ou market cap. Certo. O Paulo também pergunta sobre frigoríficos. Ele, ele diz que estão caindo forte hoje e pergunta se essa queda traz alguma mudança nos seus fundamentos. Bom, conforme eu tenho compartilhado com o pessoal, é, frigoríficos ainda é uma incógnita para mim. É, porque o que, que nós temos? A gente está convivendo dentro de um cenário em que os preços do boi gordo no Brasil, na China, né, no mundo, eles estão passando por uma queda, ao mesmo tempo que as commodities agrícolas ainda estão subindo. Então, na minha avaliação, a gente tem um cenário que acaba pressionando as margens dos frigoríficos. É um setor super resiliente, é, é um setor que ainda está com uma demanda muito grande, mas olhando para frente a gente pode convergir para um cenário de margens pressionadas. Tá? É, e eu confesso para vocês que eu tenho bastante dificuldade de, de precificar hoje se vale a pena ou não investir em setor de frigoríficos. É um setor que faz sentido ter a exposição, mas como eu não consigo entender hoje o que os fatores macroeconômicos, como isso poderia pressionar é, essas empresas, eu prefiro me manter de fora. Perfeito. Bastante pessoas perguntando, colegas o que você acha de Açaí três Bom, eu acho que é uma empresa que ela converge é, muito fortemente olhando para os fundamentos macroeconômicos, que a gente está vivendo um cenário inflacionário. É, dentro desse cenário inflacionário, as pessoas elas vão ser mais seletivas nas suas escolhas, no que ela vai consumir. E o atacarejo, né, que proporciona né, que as pessoas consigam comprar, o varejo consiga comprar com preços de atacado, é um modelo de negócios que cresce muito em períodos de crise em períodos de inflação. Só que o que, que acontece, tá? Em específico em relação a açaí. Açaí recentemente fez a aquisição de lojas do grupo Pão de Açúcar, né? Do grupo Extra. E isso, pessoal, por si só é um fator que traz risco, né? Ou seja, é um modelo que vai dar certo, né? Vai, vai proporcionar muita alavancagem da empresa. Ela vai conseguir ser bem sucedida nesse modelo. Então, se a maioria das empresas do mercado a gente tem hoje o micro muito bom, que é os resultados corporativos, e o macro desfavorável, é, a sair a gente tem o cenário totalmente ao contrário. O macro está muito positivo ao ponto de que o micro ele, ele está gerando essa incerteza. Então, é uma empresa que, na minha opinião, tem ótimos fundamentos, muito bem gerida, o mercado gosta bastante do modelo de negócios, e essa queda que nós tivemos foi por conta dessa aquisição recente que foi feita, que traz, aumenta o risco a percepção de incerteza em relação à tese. Mas para quem acredita, eu acredito, né, que eles vão conseguir executar muito bem essas aquisições, eu acho que é uma boa empresa para você ter na sua carteira com uma visão um pouco mais de médio e longo prazo. Certo. É, o Emerson pergunta por que BR Malls 3 saiu da recomendação, mudou alguma coisa? Bom, Emerson, né, como a gente teve uma queda muito forte é, das empresas no geral, principalmente as small caps, é, empresas em que eu vejo fundamentos melhores e preços mais atrativos do que a BR Malls, elas acabaram entrando no lugar, tá? tá aqui a carteira de BR Malls. e eu acho que essa, a questão de uma, uma ação, entrar ou sair da carteira, pessoal, não significa dizer que o fundamento dela por si só melhorou ou piorou, ele pode ter ficado na mesma, tá? mas uma outra empresa equivalente, próxima, melhorou os seus fundamentos, mais do que BR Mons, ela vai acabar entrando. Então, essa é a justificativa. tá? É, dentro das small caps, eu consegui achar empresas com valuations, preços ou perspectivas melhores e que acabaram entrando no lugar de BR Mons. O José Carlos Villegas, ele pergunta sobre a ARES. Ele diz, a AERES 3 sofrerá concorrência de fábricas chinesa. Na Bahia traz alterações aos planos da empresa. Bom, eu acho que a, a concorrência ela é negativa, mas ao mesmo tempo ela serve como um empurrãozinho, né, de estímulo para que a empresa corra atrás o quanto antes, tá? Então, sim, José Carlos, a curto prazo a expectativa ela é negativa, é, mas eu vejo que é mais um, um argumento para a empresa a aprimorar e aprofundar ainda mais os seus esforços para conseguir, no caso, manter né, o seu nível de market share, ou seja, de presença de mercado, qualidade e inovação. Então, é negativo, é, é que nem é mais ou menos a história que nós tínhamos há dois, três anos, né de como, quando a Amazon anunciou que, que ela entraria no mercado brasileiro. A primeira reação do mercado foi derrubar as ações de e-commerce. Mas depois, né, o mercado foi absorvendo de que, poxa, não é assim, toda empresa né, que está começando, ela demora para ter a sua maturação. Então, eu vejo que a curto prazo é uma notícia que diminui a visibilidade de crescimento, mas, ao mesmo tempo, se ela conseguir fazer a parte dela, a lição de casa, isso é com o tempo, isso pode se transformar em algo positivo para a empresa. Alguma consideração final, Vilegas? Acho que é isso, Ju. Acho que é importante dizer aqui, pessoal, que é, a gente acabou não tendo uma boa performance tá, no mês de outubro. Isso, inclusive, é, me reforçou a necessidade da gente sempre tem que levar em consideração esse risco Brasil, dessa forte deterioração e que eu também vou utilizar desses argumentos para tentar ver estratégias, porque essa não foi a primeira e nem será a última vez que a gente vai passar por esses momentos de maior adversidade envolvendo essa especificidade que existe olhando para o mercado brasileiro, tá que é a questão fiscal, que é a questão política. Então, podem é, ter certeza de que Felipe Villegas já está fazendo todos os estudos possíveis para melhorar ainda mais né, os nossos algoritmos de escolha, as nossas é, formações de carteira, para tentar levar também em consideração e tentar antever né, com maior clareza essa necessidade de mudanças que vão pra, trazer para a gente menos volatilidade. Tá? Então, acho que isso é mercado, pessoal. É você entender, saber como o jogo funciona, saber que o que funciona hoje não vai funcionar amanhã e sempre estar buscando esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento, né, da, da, da, das suas escolhas, do seu modelo de escolhas, tá? Gestão de risco, entre outros. E aquilo, pessoal, é, o cenário pode se deteriorar ainda mais, sim pode. Mas do jeito que está, acho que está tão amassado, tão, enfim, acho que qualquer respiro aqui que a gente der, acho que vai ser super importante. O Brasil precisa de uma virada de página sobre essa questão fiscal. Eu acho que isso vai trazer mais tranquilidade para o mercado. E eu espero que da mesma maneira que lá fora a gente tem uma precificação à perfeição e aqui a imperfeição, eu sempre gosto de buscar, eu sempre gosto de dizer que o mercado ele sempre vai buscar o equilíbrio. E se o mercado buscar um ponto de equilíbrio nos próximos meses, isso vai se traduzir uma melhora aqui dos nossos ativos. Acho que é, acho que é isso, Ju. Agradeço aqui a participação de todos. Obrigada, Felipe Vilegas. Enquanto o Vilegas está ali na luta com os ativos e com os algoritmos, eu estou na luta com a luz dessa sala de transmissão, mas acabou, gente. Estamos aqui, ó, está caindo, tá vendo? Mas é isso, pessoal. Agradeço a participação de vocês aqui na nossa live de carteira recomendada de novembro. Voltamos mês que vem com uma nova carteira com muitas ou poucas alterações na Vilegas mas a gente volta e daqui a pouquinho a gente tem fechamento de mercado, 5h30 da tarde, e na quarta-feira voltamos com uma programação normal, com sala ao vivo, a casa do trader, morning call, é, resumo da manhã, fechamento, e temos também carteira recomendada de FII, 4 horas da tarde, não deixem de participar, viu? É com a Isabela Suleiman. É isso, pessoal, deixem o joinha de vocês aí no nosso perrengue de hoje, se inscrevam no nosso canal e acompanhem a carteira recomendada. Beijo, beijo, tchau, tchau.